Chegou! Nossa, aí, lá! prazer! Bem-vinda! Bem-vindos a mais um Fundo do Baú e hoje a honra aqui de receber uma das maiores jogadoras de basquete da história do nosso país, a Paula, Magic Paula, bem-vinda, viu? Obrigada, um prazer estar com você aqui nesse programa tão diferente. É diferente, né? Você é de guarda-coisa ou não? não? Não. Não? Não, assim, sou bastante... bem esquecida assim com as coisas. Talvez seja uma grande oportunidade de começar... Quando você foi arrumar ali, pegar, separar... Foram vindo as lembranças foram, sabe? Foram, foram, e... Porque a gente, quando você faz o convite, a gente tem que refletir, né? O que que vamos... que que, o que vai trazer, né? É muita coisa, mas às vezes tem algumas coisas que marcaram, né? Na uh -huh, uh -huh. Nossa, tô super curiosa pra conhecer um pouco mais da história da Paula. Paula, você, aliás, é o Magic Paula, veio por causa do Magic Johnson, né? Que vocês foram ali contemporâneos, né? <risos> é, foi uma... Eu acho que foi uma, talvez uma homenagem de um jornalista brasileiro, o Juarez, escrevia para a Gazeta Esportiva, e foi ver um jogo meu no Ibirapuera e é, sentou ao lado de um outro treinador, de um, um cara que estava treinando a equipe peruana, mas era brasileiro, e falou, nossa, essa menina me lembra o Magic Johnson. O Juarez já na hora pegou e começou a colocar nas matérias, né, e pegou. É, todo mundo acha que foi o Luciano do Vale, mas não foi, porque o Luciano também gostava muito de NBA, de Lakers, uh -huh. era torcedor do Lakers e tal, e o Magic Johnson jogava pelo Lakers, mas não foi o Juarez que acabou dando esse nome e foi pegando, assim, e ele é um pouco controverso, tem muita gente acha que é muito americanizado e tal, e não é unânime, não, mas assim, como não fui eu que me autodenominei, Magic Paula, eu acho que diferencia um pouco, né, porque a gente no esporte, depois a gente teve, teve, teve algumas, tiveram algumas Paulas, né, teve no vôlei principalmente, muitas jogadoras, Ana Paula, Paula, Paula Pequeno, então eu acho que deu uma diferenciada. Foi ótimo, não, total, né, de Paula, total. Olha, a Paula trouxe tanta coisa bacana e coisas grandes que não couberam o um baú. Então, bom, antes eu tenho que pedir aqui, olha, pro pessoal se inscrever no canal para você curtir esse vídeo, já desde já, já dá um like aí pra gente Compartilhar essa história que a gente vai conhecer aqui da Magic Paula E também mandar seus comentários, suas sugestões, o que, que você tá gostando Quem que você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no nosso fundo do baú Tá bom? A gente tá esperando a sua sugestão e a sua participação é sempre muito importante pra gente então agora vamos ao baú da Paula, você quer começar aqui pelo baú ou fora do baú? Eu acho que fora, porque não dá pra eu falar da minha vida sem falar da minha infância, né? Começar pelo começo. É, eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo, é, que se chama Oswaldo Cruz, uma cidade de 30 mil habitantes. Olha que e, festeira, hein? Eu era, assim, <risos> eu, eu brinco que eu era super festeira e tal, eu gostava de carnaval, eu não tinha dois anos aí já ia para o matinê e minha mãe e as amigas, os vizinhos, se assim, a gente gostava de cada dia ir com uma uma fantasia diferente, Sim. aí eu estava com um grupo de, de meninas, e num dia no outro dia a gente se vestiu de índio, aquelas coisas, né? E uh, e eu sempre assim brigava com a minha mãe, depois que eu cresci um pouco mais, tinha acho que uns 10, 12 anos, que eu queria ir para o clube à noite, no carnaval à noite. Aí depois que eu podia ir para o carnaval, e eu virei uma, uma molona. Ah, não, não quero, não gosto de sair. E acho que o esporte também, né? Te deixa diferente, tem que descansar, tem que treino, tem. É porque você eu me passei. passa uma imagem de uma pessoa tímida. Eu sou. Você é, né? Ah, eu sou assim, porque eu, acho que, eu gosto de sentir um pouco o território. Depois eu, eu gosto de contar piadas, eu sou uma pessoa. Assim, Se eu solta? Fazer, eu me solto, mas não gosto de chegar chegando, eu sempre chego tentando analisar um pouco os lugares então eu me considero uma pessoa tímida né? então carnaval hoje carnaval, nem pensar é, eu gosto de carnaval de rua assim já fui eu acho que o carnaval do rio a gente tem que ver né é uma experiência na vários vida, anos né? seguidos e que aqui bonitinho. em São Paulo também está crescendo muito e os blocos voltaram né de, agora carnaval de clube que era, era bom uma delícia. não tem mais e né a gente estava querendo pegar confete aí né ah, ah. e tal era era muito foi muito a minha infância, né? E você é, tem irmãos? Nós somos em quatro mulheres, eu e mais três, eu sou a segunda. Ah e todas jogaram basquete. Jura? É. E assim, mas as que seguiram como profissão mesmo foi eu e a Branca, a mais nova, inclusive a Branca foi medalhista olímpica também comigo no mesmo ano que a gente conquistou a medalha olímpica de prata. Que máximo! E por que todo mundo jogava basquete? Era coisa do teu pai, da tua mãe? De onde é que veio isso? Não, na verdade... É, em Oswaldo Cruz se montou um time de basquete masculino e como a cidade não tinha muito lazer, não tinha muito... É, a gente começou a frequentar os jogos e, e eu via os meninos treinando no clube. E aí resolveram montar um time feminino. E minha irmã mais velha, a, velha, a Cássia, tem seis anos a mais que eu. E a Cássia começou a treinar esse time feminino. E eles não me deixavam. Ela tinha 16 eu tinha 10. E eu... Só que assim... Me tornei meio autodidata, assim, eu ia para o clube, via os meninos treinar, chegava em casa, pegava a bola e tentava fazer igual. E aí eu insisti, insisti, insisti, todo o dia que tinha treino, eu estava lá pedindo para treinar. E eu acabei é, vencendo pelo cansaço. Pela insistência. <risos> comecei a treinar, tinha acho que 11 anos quando eu comecei a treinar com as meninas. E aí, primeiro jogo, eu já fui titular. Então minha irmã, a mais velha, começou. Depois a casa saiu foi fazer faculdade em Santos, e de educação física. E eu acho que quando você tem alguém na família, os, os mais novos acabam se espelhando e querendo. Sim. E aí veio a Dudé, e aí veio a Branca também. E, mas assim, só profissionalmente eu e a Branca que seguimos. Ah, né? ah. E quando eu comecei a me apaixonar por basquete, eu pedi para o meu pai fazer uma cesta em casa, no fundo do quintal. Como ele não não me atendeu, eu falei, ah, vai no clube, você brinca no clube. Né? Porque era assim, meu, meu dia era um período na escola, outro período ia para o clube. E um dia eu estava voltando da escola, eu vi uma casa sendo reformada, e ali tinha um lixo que ia ser jogado no e, futebol, e lá. tudo. E eu vi uma tampa de vaso sanitário, de madeira, não achei de madeira, por isso que eu trouxe essa. Quando eu olhei para a tampa, eu achei muito parecida com a cesta. Sensacional. Porque antigamente se usava muito aquelas tampas de madeira, né, no vaso sanitário. E aí eu pus embaixo do braço e levei para casa. E aí eu, eu cheguei em casa, a gente tinha uma parreira de uva, e lá eu peguei um martelo, um prego e preguei a cesta. E eu arrumei uma bola que passasse nesse no buraco. Que legal, gente. E aí, quando meus pais. Eu, começou a escurecer, meus pais. Meu pai tinha um jornal e uma gráfica na cidade, minha mãe funcionária pública. Quando eles chegaram depois das seis do trabalho, eu estava lá com um monte de velas em volta, tentando fazer cesta. E minha mãe escutava, aí viu aquelas velas. O que está acontecendo que que... aí? Será que estão fazendo uma cumba <risos> Mas era eu tentando dar meus primeiros arremessos, então minha primeira cesta, na verdade, foi uma tampa de... Que bacana! Aqui que você começou a treinar. Foi aqui que eu, aí depois o meu pai, acho que se sensibilizou, <risos> acabou fazendo uma cesta, uma tabela no fundo de... Muito de legal, gente, que ideia, né? Olha, quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Olha, dá um jeito, Tem que ter né? criatividade também. Tem que ter criatividade. Muito legal. Você acha que você foi meio predestinada assim para essa coisa do basquete? Ah, eu acho que talento, tá acho que é talento. Porque assim, é, às vezes você gosta de alguma coisa, mas você não consegue seguir a carreira. E assim. E se dedicar, né? Se você for pensar né? mais de 40 anos atrás, né, meus pais, mas, mas minha mãe teve assim, uma intuição de que eu seria jogadora mesmo, porque eu saí de casa com 12 anos para jogar basquete. Eu fui morar fora de casa com 12 anos, para fui... Porque minha mãe achava que, se eu ficasse em Oswaldo Cruz, eu não teria chance de crescer, de evoluir, não ia jogar. Né? Eu assim, não participava de campeonatos mirim, infantis... Aí você foi para cidades próximas? Eu fui para Assis, que era 100 quilômetros de Oswaldo Cruz. Eu fui morar na casa do técnico, no Mirim, da esposa dele, que também era professora de Educação Física. E eles tinham duas filhas que jogavam, então... É, eu acabei indo para lá. Foi muito difícil. Eu chorava, eu não entendia por que, que eu tenho que brincar longe de casa. né? Por que que eu tenho que estar aqui, eu não posso ficar na minha casa e... Aquilo pra mim era uma brincadeira, né? Mas aí eu comecei a ir pra escola, comecei a treinar, jogar e viajava muito, né, a gente? Viajava muito, aí tem umas, uma coisinha aqui no baú... E essa Kombi no baú? Essa Kombi no baú. Deixa eu ver. Porque assim, meu pai tinha, um, meu pai tinha uma Kombi. E... Ah, a aqui. gente andava muito de Kombi. E meu pai tinha uma... Uma gráfica e um jornal. E o jornal era, era semanal. Então a gente se entregava no sábado, domingo. Estribuía com a ele... Combi. E às vezes os meninos não iam para trabalhar. Então ele pegava a gente, abria a porta da Combi, amarrava assim, e a gente saía, é, as filhas, distribuindo o jornal. E a Combi, na verdade, acabou por algum tempo levando o time de basquete também de Oswaldo Cruz. Minha mãe ia dirigindo para levar, porque o time não tinha condição de, de pagar e tal, é, então assim, a Kombi teve uma uma presença muito forte na minha vida. Depois, comecei a jogar em Assis e tudo, e a gente viajava de Piruacombi. Acho que até meus 17 anos a gente viajava de Piruacombi para jogar, então... É, era muito comum, né? A Kombi tem um... e assim, a gente ia de férias também, vinha para Santos, pra Arujá, vinha de Kombi a família, então... Ia para Presidente Prudente na casa da minha tia, no Natal. Todo né? mundo na Kombi. É, o um saco de presentes e todo mundo na Kombi. Então, a Kombi foi muito marcante na, na, minha, na minha vida, na minha carreira, né? Quando criança, a Kombi foi algo muito, né? que foi muito presente. É verdade que você foi com 14 anos para a seleção? Sim. 14 anos para a seleção adulta, né? É, eles fizeram uma renovação. É... Gente, mas como é que pode 14 anos, né? Eles fizeram uma renovação total isso, Do basquete feminino A Kombi do meu Olha pai era, ó, era cinza e branca ah. Mas eu não encontrei a cinza e branca E também não dava para trazer uma Kombi aqui né? <risos> Não, foi bem representada Está <risos> bem representada Uma gracinha Nossa, eu também lembro demais de Kombi Uma pena que hoje tenho tão poucas é. né? Era um carro realmente é. mil e uma utilidades Família, assim, né? É. Família grande é. É. E eu, eles fizeram uma renovação E Tiraram toda a geração anterior e começaram é, a renovar mesmo. E aí entrou a minha geração da Hortência, né? Eu tinha 14, a Hortência tinha 17. E então, eu fui muito cedo para a seleção, eu nem passei por uma seleção juvenil e nada. Já fui direto para adulto. Foi uma loucura, porque nós passamos quase 15 anos é, para ganhar o primeiro título, né? Isso ninguém conta, assim. Ah, sabe que a gente foi campeã americana, mundial medalhista olímpica, mas nós ficamos com um período de quase 15 anos para ganhar o primeiro título, que foi aquele com o Fidel Castro, está aqui a camisa. Nossa, aquela imagem icônica, é. né? A entrega de medalhas, a execução do hino nacional brasileiro, e o Fidel faz questão de sair fotografado entre Paulo e Ocência, e gente é está dizendo, vocês. Simplesmente explodiram o meu time. Essa é a camisa que você estava tá usando? É, eu fiz algumas réplicas, porque às vezes eu, eu faço doações assim para instituições que querem leiloar essas coisas, então eu fiz algumas réplicas, mas essa foi a que eu joguei mesmo. Então, aí, assim, a gente tinha sido bronze e prata nos, nos pan-americanos anteriores. E lá em Cuba que a gente acabou o ouro, com ouro, né? Com ouro, e foi assim. Eu falo que ele não foi o, melhor, o título mais importante da nossa carreira, mas foi o que mais marcou, assim, por conta daquela cena com o Fidel Castro, que ele quebrou todo o protocolo na, na entrega de medalhas, né, pediu para virar, depois pediu para virar, aí pediu para a gente descer do pódio e conversar com ele. Então, na verdade, eu acho que essa cena matou a nossa conquista do ouro, assim, né, e Ficou marcado, acho que sempre que tem Pan-Americano, a gente é obrigado a contar daquele momento. Total. Deixa eu ver, gente, isso aqui, nossa. E foi uma conquista importantíssima, né? Difícil, né? Vocês, vocês venceram Cuba, né? É. Gente... Em casa, Cuba é. jogando em casa. Cuba jogou contra os e Estados Cuba Unidos. E Cuba era um timaço, né? É. é. Cuba perdeu muito da Onde? sua força nos últimos anos, né? O próprio país passa por um momento difícil. Acho que o esporte, que era algo que eles tinham muito forte, vem passando por um momento de transição Nossa, né? demais a original hein <risos> e demais. a gente acabou eles acabaram tirando os Estados Unidos na semifinal e né? a gente tirou o Canadá e fomos jogar final contra as cubanas nesse, nesse Pan-Americano e foi a partir daí que eu comecei a usar minha minha faixinha na cabeça ah. que ficou uma marca registrada assim né de usar faixa e tal é, e por que a partir não sei, não sei, assim estava num período que eu deixei o cabelo crescer um pouco mais, ele me atrapalhava, eu comecei a usar faixa e, e ficou uma marca registrada minha, né? Na quadra era a faixinha, é, escrito Magic Paula e tal. Então essa aqui que eu joguei legal. por muito tempo e ah, joguei depois minha carreira toda com a faixa. Muito bacana, muito bacana, é verdade. Só que era uma marca sua, Magic Paula. Muito legal, Paula. Ficou lindo o logo, né? O primeiro troféu meu é né? ali de a foto do meu pai me entregando. Né? Que e aí esse foi o pegou... troféu do quê? E foi um torneio de lance livre que teve e eu fiquei em segundo lugar. Ah, então, assim, aí tava tá meu pai me entregando. de tudo, nossa É, tinha senhora. acho que 11 anos aí. Dez anos, com apenas 10 anos, ganhou seu primeiro troféu. E aí, minha irmã branca que jogou comigo é, pegou, o troféu tava com uma asinha meio quebrada, ela mandou recuperar e mandou fazer esse tipo um pódiozinho, né, um layout, ficou bem, bem legal. Bacana. E ela me deu de presente. Muito foi uma bacana. surpresa. Assim. Fica então, pendurado na sua casa? Fica na estante, não, pendurado não. Eu, assim, até, pesado, uns, é pesado. até uns sete anos atrás eu não tinha nada em casa, meu, assim, de troféu, de nada. Aí uma amiga foi em casa e falou eu não acredito. Como é que você não tem nada aqui que... Aí eu fui obrigada a... pôr umas fotos... Mexer no seu baú... As principais... As principais... Muito que bacana. Isso, né? Então esse foi o meu primeiro troféu em que eu guardo com... com Seus carinho. pais são vivos ainda? Não. Os pais não, já não, faleceram. Né? Meu pai já há 18 anos e minha mãe tem... Em 2012... 5 anos. anos. É. Nossa, um orgulho total pra eles, né? Nossa. Meus pais eram super, foram os meus maiores fãs incentivadores, assim. Porque fazer esporte, fazer basquete há 40 anos atrás, esporte para mulher mesmo, era muito preconceito, né? E eles sempre me incentivando, sempre, sempre me colocando para frente, apoiando, e levando. Olha, eles eu vim jogar em Jundiaí e eles vieram. Depois que meus, minha mãe aposentou e tal, eles vieram, fomos para Piracicaba, e eles Bora lá. foram, é. Aí, quando chegou em cabras, eles falaram Agora a gente não sai mais daqui, vocês. É aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai terminar nossos dias. né? Então eles acompanhavam, eles iam... Porque assim, como eu comecei muito cedo, né? Eles queriam estar tá presente na fase de adolescência. Até precisavam, e... né? Você é. era muito então, novinha, muito né? Então assim, eles sempre acompanharam. Foram... minha mãe é fanática, assim, era super fanática. É? é. Ai, que bacana, <risos> E agora nós vamos para qual? Ah, vamos pela ordem, pela sequência, Aqui? acho que é, é esse time aí que foi O do no baú. Que é o título de campeão mundial. Que a gente esse fomos, foi a Austrália? Foi a Austrália, fomos, foi a Austrália. Fomos totalmente desacreditadas, porque assim, pelo histórico mesmo dos mundiais anteriores, né, mundial a cada quatro anos, a gente sempre era décimo, décimo primeiro. E, e a gente foi nesse... A gente, a gente se preparou muito para esse momento e ninguém acreditou, assim, que a gente chegou. Tinha sido um mês antes o Senna, a gente tinha perdido cena Senna. O país estava ainda naquele momento, a gente também. E depois, de, um mês depois desse campeonato, começava o Mundial de Futebol nos Estados Unidos. Então, assim, ninguém falou da gente. Ninguém falou, ninguém estava... Tava... Um aí, trauma do Senna e outro porque é... o grande campeonato estava tava por vir, né, futebol. E... Eu sei que... Então, é, você é essa aqui, né? Depois o... Isso é, aqui, né, o lado, lado eu tem, isso aqui, isso, ó, é. É. E assim, a gente acabou... A TV acabou passando os jogos a partir da, acho que, da semifinal, um pouquinho antes da semifinal, porque ninguém comprou para transmitir os jogos. E, porque não acreditava, Não acreditava. Né? E a gente foi ganhando, ganhando, ganhando. Quando viram, a gente estava chegando na semifinal. Aí a Band acabou passando os jogos. Aham, uh -huh. é, a Band. O Luciano do vale, é. com toda a emoção dele, né? Então, é. um time maço esse. Foi um time que a gente acreditou sempre que a gente podia chegar, mas era tudo muito difícil pra gente. Não tinha intercâmbio, não tinha apoio, não tinha. Patrocínio. É, e aquela coisa de sempre. E a gente.. Sempre... Ainda é, muito ainda assim, é, né, Paula? É muito pior agora pro feminino, né? Você acha? Nossa, pior? Eu acho. Por quê? Ah, porque na nossa época ainda tinha a influência de jogadoras talentosas, a gente cobrava demais a ação dos dirigentes. né, Hoje eu acho que a geração é muito mais acomodada, que vier tá bom, e a gente não tem um campeonato que é divulgado, não tem um campeonato forte. Nacional. É, o número de jogadoras é muito aquém do que se deveria, né? Não se faz um trabalho de base com crianças, então vai ficando para trás, né? É. Você tem uma ideia. O é, último pódio que o Brasil subiu foi em 2000, na Olimpíada de Sydney. A partir daí, é, foi um quarto lugar no mundial só e depois... Você foi um tempo do Ministério dos Esportes, né? É, eu fiquei seis meses lá. E foi 2000 e... 2003. 2003. 2003. Não, já faz tempo. E não foi uma... Ah, na verdade foi uma experiência muito ruim pra mim, porque eu quando parei de jogar, eu tinha feito educação física e fui a área da gestão, fui me especializar em gestão do esporte. Quando eu pintou essa oportunidade, de eu ser secretária de esportes no ministério, né? Eu via uma chance da gente, claro, de mudar, né? Massificar o esporte, porque eu acho que o papel do, do, do poder público, eu acho que é investir na base, né? É oportunizar para todos e, e, assim, eu vi que meu papel lá era um, me exigia um papel muito mais político do que técnico e eu jamais tive esse perfil, né? Falo que eu tenho vontade de falar e eu não engulo nada que eu acho que está errado, então assim... Foi uma experiência muito ruim. Frustrante? É, é frustrante. Eu acabei voltando só, após seis meses. Fiquei dez anos aqui no Centro Olímpico, em São Paulo, onde eu fui diretora. onde é, a gente trabalhava com dez modalidades, mil, mil atletas. Aí era um trabalho mais de formação mesmo. Um centro que é custeado pela Prefeitura de São Paulo. Em paralelo a isso, o meu instituto, né, estou um no instituto há, há 13 anos, a gente está desde 2004 no trabalho social, totalmente diferente. Eu falo que eu, a minha vida é uma linha no tempo, né, eu começo brincando, me torno profissional e volto com a instituição com um perfil mais educacional, mais desenvolvimento humano, esporte com valores, esporte como é, quem acredita que ele pode mudar a vida das pessoas, Independente se virar um bom atleta, se for uhum. é, ser profissionalizar ou não. É. Profissional, acho que o esporte é muito bacana, que desde pequeno a gente aprende valores que vão. que tatuam a gente a vida toda. Né? Temos agora um último aqui. Hum? É, foi um, algo que a gente cobiçou muito tempo. Gente, que emoção, tá é. segurando isso? Em 92 foi a primeira Olimpíada do Basquete Feminino. Nunca o Basquete Feminino Brasileiro tinha conseguido ir. Nós ficamos em sétimo entre nossa. oito equipes. E aí, depois, ai, quatro ai, anos depois, em Atlanta, a gente ganha a medalha de prato. Fizemos a final contra as americanas. Pode tirar, Vai puxar. Só puxar assim? Só. Nossa, que demais, né? Isso aqui é a glória, né? É a glória, né? Ah, eu acho que, assim, quando se fala para um atleta que faz isso profissionalmente, né, o, é o desejo de todo mundo. E a Atlanta o foi assim, acho. de Atlanta, eu acho, 1996. Foi legal, porque foi assim, também culminou com o encerramento da carreira minha e da Hortência, E a gente conseguindo uma medalha de, em Olimpíada, que era algo que até então para a gente parecia que estava muito longe, sabe? É, a gente nunca conseguia classificar para os Jogos Olímpicos. Nem classificar, né? Que arte... Tinha um pré-olímpico mundial, e a gente sempre ficava no meio do caminho, assim. Mas essa veio para fechar. Não foi com chave de ouro, de prata, mas para a gente não. <risos> não, exatamente. Né? Chegaram longe demais, né? Chegaram longe demais. E isso você guarda onde? Isso fica em casa. É, né? É. Fica em casa. Eu assim não gosto muito de sair com ela, porque se me roubar, se acontecer alguma coisa, eu não, não tenho réplica de nada. Mas claro. Fique em casa. assim e... Nossa, obrigada, hein? Obrigada <risos> por ter trazido. Não, imagina, imagina. É uma, realmente, é não tem como, não tem como fazer outra. É. Né? Nossa, demais. Teve, teve jogadoras que já levaram para eventos, para alguns lugares e acabaram perdendo. Então, eu morro de, de medo, assim, mas... Nossa, com certeza. Como você é especial, em... ah, Muito obrigada, querida, muito é, obrigada. É legal, né? Paula, eu te agradeço demais. Nossa, muito bom conhecer mais a sua vida. Eu te admiro como, como uhum. esportista. Uh, a sua personalidade também, apesar da gente não ter né, grande intimidade. Mas eu sempre admirei esse teu jeito mais mais recatado mesmo, mais quieta, mais observadora, né? É, então, um prazer poder pegar essas coisas todas que foram tão marcantes na sua vida e eu acho que um esporte nacional e feminino, principalmente, é, né? Eu agradeço de estar aqui com você porque eu acho que é um programa diferente e assim, eu acho que saber né, que nós todos temos um passado, né? E a gente tem que respeitar esse passado, não esquecer desse passado. Porque foi ele que fez com que a gente chegasse qualquer um, de qualquer profissão. Em algum momento, alguma coisa instalou ali que você escolheu o que você queria fazer na sua vida. Sim, então, sim. Eu acho que é muito importante isso, a gente relembrar um pouquinho. É Mostrar esse caminho, né? É. Mostrar esse caminho. É. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Tudo de bom, querida. É. Gente, que delícia! Adorei estar aqui com a Paula, e vocês gostaram? Dá uma curtida aí nesse vídeo, compartilha para seus amigos, pros seus familiares, se inscreve no canal se você ainda não se, se, se inscreveu, e aperta a notificação, o sininho ali, que você sabe que sempre que surgir uma novidade, um vídeo novo, você vai ser notificado, vai poder acompanhar logo de cara, de primeira mão, tá bom? Nosso furo do baú volta na próxima terça-feira. A gente vai estar esperando você, especialíssimo esse de hoje. Estou super feliz tchau, de você estar aqui com a gente. Tchau, tchau. Paula, como esse é um programa de recordações, a gente vai tirar uma selfie aqui com essa Polaroid para você guardar de recordação desse nosso programa, desse Opa, nosso furo do baú. Adorei, adorei. Obrigada. Espero que você guarde com um bom quer. momento. Vou guardar, com carinho. <risos> obrigada, <risos> obrigada, querida. Foi um prazer, muito uma honra estar aqui. Fala. O dia mais feliz da minha vida foi o dia Jurem que, que você eu me casei. casei. Cara, foi um dia especial. Porque é... Olha. Puta, eu amo esse cara. Que delícia, Abigail. Coisa boa, né? Muito, muito.